E eu tenho certeza que, como deputado estadual, como macaense eu sinto muito rápido, secretário. Eu tenho certeza que com esse novo momento que nós vivemos, o novo momento do petróleo e do gás, o novo ciclo do petróleo, mas fundamentado também no gás, temos que investir sempre também na questão do turismo.